Ah, opa, tudo bom com vocês? Eu sou o Nicolas, sou o técnico aqui da ManageBank e é um prazer estar aqui com vocês. Nesse vídeo de hoje, a gente vai ver, tá vendo a dica do nosso senhor Denilton, um querido produtor nosso lá do Cacau Digital. Nessa dica, ele vai mostrar o preparo das suas mudas lá na propriedade dele. Vamos acompanhar? Bom dia, galera. Hoje é sexta-feira, dia 15 de julho. E eu venho aqui gravar esse vídeo para mostrar para algumas pessoas as mudinhas de cacau que eu tenho aqui. Essas mudinhas eu fiz no mês de fevereiro. Plantei a semente, na verdade, no mês de fevereiro. E já estão assim, todos nesse tamanho. Dá para ver, já está tudo bom de cronar, ou seja, já está até passando. Já cronei algumas. Estão saindo bem, olha aí, dá para ver aí que estão saindo bem, já tem algumas aqui mais velhas, cronadas que já estão prontas para plantar, e assim, eu fiz a preparação do solo, eu usei o calcário e o adubo 4148. E aí, no decorrer do tempo, eu usei também um pouco da Tufa Max. eu Não sei se algumas pessoas conhecem aí. Eu fiz duas aplicações. E tá aí as mudas aí. Creio que ainda precisa alguma coisa a mais. Mas tá aí. Saindo devagarzinho aí. Algumas bonitas. Outras um pouco. fraca ainda mas tá saindo aí. E os cuidados que eu tenho é estar tá sempre monitorando, tirando os matos que vai saindo, observar a irrigação. E é isso aí. Quem é, vê esse vídeo aí, achar alguma coisa aí que possa me ajudar para estar tá melhorando aqui com as mudas, que puder dar alguma dica, precisar de alguma dica minha também. Conheço bem pouco, mais o pouco que eu sei. Se alguém precisar, estou aí para ensinar e por aí vai. Top demais da conta nessas né, imagens, desse vídeo do senhor Edenil. Nós agradecemos bastante a participação para ele compartilhar essa dica com a gente. Nós também deixamos um detalhe aqui: essas mudas, essas mudas enxertadas e mudas, você pode estar produzindo na sua propriedade rural. Porém, se você produzir na sua propriedade rural, você tem que utilizar ela na sua própria propriedade. Você não pode comercializar elas, nem doar ela para outras pessoas, amigos ou terceiros, ou até vizinhos. Utilize-as só na sua propriedade rural. Mas caso você queira comprar, você deverá comprar apenas de viveiros credenciados, viveiros certificados que vendem essas mudas. Você pode consultar o seu técnico da bem pelo Manage chat mesmo, para ele te indicar esses viveiros que comercializam essas mudas. Vai ser uma baita ajuda para você. Certo, meus amigos? Nós agradecemos você ter assistido esse vídeo até aqui. Deixe o seu curtir, compartilhe com outros produtores, outros amigos, vizinhos, para eles verem essa dica, essa dica importante do Sr. Edenilton. No mais é isso. Agradecemos mais uma vez e tchau, obrigado!